Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Guilherme do Blink, e hoje eu vou mostrar para vocês como faz a configuração do modelo de nota fiscal 4.0. Pessoal, fiquem atentos. A partir de 2 de agosto será obrigatória a emissão de notas fiscais através do modelo 4.0. O prazo está chegando, e o Blink já está apto para a emissão de notas através desse novo modelo. A ah, faz optou por mudar esse modelo do layout da nota para ter um maior controle e segurança sobre a circulação de mercadorias. E agora eu vou mostrar para vocês como faz essa configuração no Bling. Vamos lá? Acesse Preferências, Notas Fiscais, Configurações de NFE, altere o layout e salve as configurações. Viram como é simples? Se ficou alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe ou deixe seu comentário aqui no vídeo. Também não esqueça de curtir o vídeo e ativar as notificações do canal para ficar por dentro das nossas novidades. Um abraço e até a próxima!